Bom, tropa, nós temos que começar a falar sobre a possível prisão de Jair Messias Bolsonaro. Tem uma notícia aqui que não foi compartilhada nos maiores sites de notícia, não saiu na Globo, na CNN, na UOL, como se não tivesse uma grande relevância. Saiu em sites secundários e terciários, por exemplo, Estado de Minas e Carta Capital. É uma notícia um tanto reveladora, não é mesmo? Lewandowski rejeita habeas corpus preventivo para Bolsonaro e Anderson Torres. Mas o que é isso? O que está acontecendo, gente? Segundo o magistrado, né? o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, ele rejeitou nesta quarta-feira 18% um habeas corpus preventivo apresentado como salvo conduto para o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Um que já pediram a prisão e já está preso. O cara que mais, por um acaso, assim, simplesmente coincidência, apreendeu Dorgas Manolo na história desse país. Será que ele incomodou pessoas extremamente perigosas, capazes de coisas terríveis, inclusive de ameaçar qualquer ministro que for? Ah, essas pessoas não existem no mundo da Lalalândia, não é mesmo? Mas é muito curioso que eles tenham sido alvos disso tudo, certo? Ah, é, eu achei muito estranho deixar o Anderson Torres do novo governo. Falar, não, você é um cara legal, vamos ver, eu vou te arranjar um empreguinho aqui. Segundo o magistrado, a peça foi protocolada por um advogado que sequer está autorizado a se manifestar em nome de Bolsonaro e torres. A impetração de habeas corpus em nome de terceiros que já possuem advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam nesta Suprema Corte exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada aos atos, escreveu Lewandowski. Ou seja, dane-se igual, nem vou dar atenção. Jair Bolsonaro e Anderson Torres são alvos de investigações sobre os atos golpistas, chamam eles, que levaram às ações de terrorismo em Brasília, em 8 de janeiro, fala o site. O ex-ministro está preso desde o último sábado 14, por determinação de Alexandre de Moraes do STF, enquanto o ex-presidente continua nos Estados Unidos. Por que será né, que Bolsonaro está lá na gringa? Hum, cada vez mais... É claro aqui o que está acontecendo O habeas corpus preventivo Partiu do advogado Carlos Alexandre Clompa Ele pedia a expedição de salvo conduto aos pacientes Para desembarcarem no país E no mérito o trancamento do inquérito Por ausência absoluta de indícios mínimos De autoria e materialidade Com extensão dos efeitos A todos os indiciados condenados no referido inquérito então vejam o seguinte, se fosse o caso de não vamos prender Bolsonaro, a única coisa que o Lewandowski devia falar é a seguinte, não, mas para que está criando isso? Não tem nenhum problema. Bolsonaro está limpo. Mas aqui a gente vê a narrativa já sendo construída. Quem que eles vão prender nesse momento, se não o próprio Bolsonaro? Não vão prender 1300, 1400 pessoas e não vão encontrar o um mandante disso tudo. Vão colocar a culpa no Bolsonaro, vai aparecer diversos traidores, Isso aqui é uma premonição que eu vou aparecer, que eu vou falar para vocês, mas acho que a maioria das tias e tios do Zap já sabe, tanto quanto eu. Não é uma bola de cristal, mas vamos chutar aí pessoas como Oswaldo e Eustáquio, de repente vão aparecer e dizer que foi influenciado por Bolsonaro, que acreditou nele, e nisso vários outros imbecis da direita burra vão culpar o Bolsonaro, tentando colocar ele na fogueira para ver se se salvam. Agora, isso já aconteceu no passado. A história está apenas se repetindo. É só estudarmos o passado, o que aconteceu na Alemanha até esse momento, o que aconteceu né, desde 1933, um incêndio no congresso uh, alemão né, que Hitler usou para justificar toda a perseguição aos judeus algo muito parecido tá está acontecendo no Brasil por causa de algum ponto só um momento. bom não há dúvidas de qual é o objetivo final da esquerda a completa prisão de todo mundo que algum dia pode ter sido chamado de bolsonarista e é claro eu estou aqui incluído, sem dúvida, nessa lista, desde 2020, com o início do inquérito das fake news. Mas eu digo o seguinte, tudo isso está enchendo o saco da população. Temos que olhar o que ainda está acontecendo na nossa política hoje. Começa lá o L falando o seguinte, é preciso colocar o rico no imposto de renda. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico, diz ele. Hum, essa história eu já vi em algum lugar antes Por exemplo, qualquer país que fechou a sua economia Quando o Lula declara guerra à economia no início E simplesmente a bolsa começa a cair Ai meu Deus, o que está acontecendo? O Lula vai ser maluco? Não, ele simplesmente está seguindo uma agenda Ele, ao declarar que seus inimigos fazem parte do agronegócio que o agronegócio é terrorista no Brasil, ele está declarando o que virá em seguida claro a estatização não vai parar só na Petrobras não vai parar só nisso daí o estado tem grande fome e quer as fazendas primeiro antes de tudo vão declarar que é um bem do Brasil que são terras e aí vão encher de pessoas que já estão esperando com a faca uh, e o garfo na mão que pertence a um MST por exemplo e aqui nós vamos ver o nosso Brasil agora qual que é o problema disso tudo Quando nós estamos falando de capitalismo, nós estamos falando de sobrevivência dos mais fortes. As fazendas que temos no nosso país, senhor Lula, são de geração para geração, mas não à toa. Porque, apesar de grandes destruições, de grandes problemas, de tempos de vírus, de, de bactérias, de grandes proporções, de grandes problemas, todas essas fazendas continuaram lá. Mesmo ali quando o nosso café foi destruído, quando o nosso Uh, açúcar, quando o nosso leite, toda vez que teve algum problema no nosso Brasil e eles tiveram que mudar as safras, evoluíram e continuaram. Quando você tira da mão dessas pessoas o que é do nosso uh, lucro, simplesmente você coloca na mão de pessoas despreparadas. Quando a gente está olhando para, por exemplo, a África do Sul. Antes era igual o supermercado brasileiro. Nossa, muito, muita comida. Você entrava no supermercado e tinha arroz, tinha feijão, diversos legumes, Você podia escolher a fruta e diversas prateleiras. Aí o que, que aconteceu? Não, vamos tirar as fazendas desses homens brancos, malditos, aí que roubaram a terra. Nossa, e aí o que, que aconteceu? A princípio, nossa, tinha banquetes. Vacas sendo sacrificadas para todo momento, para fazer um churrasco todos os dias. Agora sim. E aí não foi rápido, não, não foi, de, desculpa, não foi devagar, que de repente não conseguiam mais produzir. E a África do Sul teve um grande processo de fome. E aí, o que, que acontece quando isso ocorre? Alguém vem e toma o um lugar. E fala, ah, já que vocês estão falindo, eu vou comprar a fazenda de vocês. E quem foram esses compradores? Hum, é um povinho aí que gosta muito do comunismo, por um acaso São os tais chineses E hoje, ao invés de chefes brancos, agora eles têm chefes chineses Será que eles estão sendo muito bem tratados nesse momento? É só olharem, por exemplo, os, os protestos que têm acontecido na China E o desespero da população lá Apenas para poderem trabalhar de forma honesta, de forma saudável e lá é o comunismo mais puro que tem, só que cadê seus direitos básicos? Claro que não existe para o chinês, certo? Agora nada disso é por um acaso, a estratégia deles para falir nossa economia para falir nossas fazendas aí eles chamam de improdutivas, vão lá e tomam um lugar, enquanto isso Bolsonaro na cadeia é isso mesmo que nós estamos vendo? Pode ter certeza que é o objetivo da esquerda, certo? Por último, faltam aí 15 rifas para o sorteio da nossa quinta rifa, certo? Tamo junto, três celulares Samsung conservadores dos bons costumes, eles são feitos na Coreia do Sul, tá? Não, país capitalista, maravilhoso, nada como esses celulares chineses que caem no chão e já quebram, não. Pode ter certeza que é de qualidade. E até a próxima, tchau, tchau.